Isso é um problema de dia-a-dia, -dia, em tudo, as inseguranças, os medos, e os medos existem em toda a gente. E os professores têm um, têm um papel de autoridade em que uh, já receberam bem anos atrás. Uh, não são os melhores que vão para a educação. Não digo que são os piores, não é verdade. Mas uh, e muitos são os melhores em que vão por uma causa. Uh, é lindíssimo ver professores que estão ali por uma causa. Mas isso já foi. É uma classe que deveria ter uma valorização brutal, como já teve. Como já teve, a minha mãe era professora. Era a senhora professora quando ia ao café. Agora, o professor não é o senhor professor foi ao café. Okay? E essa importância eles têm que a manter, mas socialmente já não a têm. E isto é uma, uma coisa difícil de sustentar a nível psicológico, porque eu tenho que ter, mas não tenho. Como é que eu giro isso? E não é fácil de gerir. Já tive casos complicados de professores que não aguentam, porque não conseguem ter autonomia porque ela não é dada socialmente. E eles precisam dessa, dessa não autonomia, mas essa autoridade. E não é dada socialmente essa autoridade. Nem pelos pais. Os professores deviam ter uma força um bocadinho maior, muito maior. E claro que depois, não há muita coisa a fazer. Qual é a solução? Acho que a solução é sempre os pais estarem ao lado dos professores, os pais estarem ao lado da escola, a escola estar ao lado das professoras, os professores ao lado dos pais e todos a pensar nos alunos. E no bem-estar dos alunos que é esse o objetivo. Eles têm que aprender. E, ao mesmo tempo, têm que estar felizes naquele momento, que é o momento de crescimento deles. E enquanto houver estas, mais uma vez, lutas entre todos, é difícil. É difícil. O foco tem que estar sempre. Sempre, sempre, sempre na criança.